Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e começamos a segunda quinzena de dezembro e mais um ano está praticamente terminando. E como eu descrevi esses dias em uma das minhas matérias, dezembro tem as suas travessuras, né? Como sempre, as pessoas estão correndo desesperadamente para resolver tudo aquilo que não resolveram o ano todo, né? E já começamos a fazer os nossos decretos de ano novo, né? A partir de janeiro eu vou fazer dieta, a partir de janeiro eu vou fazer ginástica, a partir de janeiro eu vou. Né? O que você pretende fazer a partir de janeiro? Qual é a sua resolução? Conta aqui pra mim. Né? Mas por que a partir de janeiro? Por que não hoje? Né? Se você quer ter uma vida saudável, seja saudável o ano todo. Né? Se você quer corrigir as suas atitudes, por que não fazer isso o ano todo? Qualquer momento você pode começar a fazer as coisas de uma maneira diferente. E não importa se você teve um ano bom ou ruim. Né? Ninguém consegue fazer coisas grandiosas fazendo alguma coisa uma vez por semana, muito menos um mês por ano, né, em dominar suas habilidades, trabalhar o seu personagem, construir bons relacionamentos, leva realmente tempo, construir uma boa vida leva muito tempo, né, normalmente uma vida toda. Então, por que você vai esperar até janeiro? Pela numerologia, 2022 será o um ano 6, e pelo horóscopo chinês será o ano do tigre. E quando associamos as duas ideias, fica muito óbvio que obstáculos sempre poderão surgir para tentar desviar dos nossos objetivos, mas o sucesso e a felicidade resultam de uma dedicação desinteressada da vida. Né? E 2001 foi, para mim especialmente, né, é, o pior ano da minha vida até agora, sem dúvida nenhuma, né? dentre todas as perdas, a pior e a mais dolorosa foi a perda da Patrícia, minha esposa, mas 2021 ainda não acabou. Né? E ainda há tempo de tornar esse ano bem sucedido e o primeiro passo é admitir que realmente nós temos responsabilidades e fazendo isso vem aquele forte desejo de se sentir mais independente e confiante para encontrar né, o nosso lugar no mundo. Lembrando de Eclesiastes, né? a vida é estrategicamente calculada, como eu digo sempre, tudo tem um tempo determinado, né? há um tempo para todo o propósito, na verdade. E no livro bíblico, Eclesiastes 3.9, há uma reflexão sobre o tempo, né? onde se pergunta que proveito tem o um trabalhador naquilo que se afadiga. E visto assim, é 2021, né? o dezembro de 2021, pode ser o começo do fim ou a oportunidade de um novo começo. E como eu sempre disse, né, e disse inclusive há pouco, dezembro tem as suas travessuras, né, mas chega essa época do ano, as pessoas começam a me perguntar, Garcia, como fazer né, com, para que 2022 seja o meu ano de sucesso? E a resposta que eu dou é sempre a mesma, né, decidindo o que será. É óbvio que obstáculos sempre poderão surgir em nossas vidas e surgirão com certeza em 2022, né? E para tentar nos desviar e dos nossos objetivos. Mas o sucesso e a felicidade resultam de uma dedicação espontânea à vida, né? Muitos já estão felizes de deixar 2021 passado, mas é exatamente por isso que é importante começar o ano 2022 corretamente, né? Não com as melhores intenções de iniciar um ano melhor, né? Mas com a decisão de fazer isso, né? A partir de agora. E é por esse motivo que eu particularmente decidi que a partir de hoje, né, já uns dias atrás, eu estou começando uma nova vida. Né? Nos últimos 12 meses nós abordamos é, aqui nos nossos vídeos, aqui no canal Numerologia Real, vários temas né, que eu espero que tenham contribuído para melhorar um pouco a vida das pessoas e levado você a pensar em novas maneiras... É, de melhorar a sua vida, né, até as tarefas mais comuns. Como eu digo, eu não estou aqui para dar respostas, né? Eu estou aqui para despertar a sua curiosidade, fazer você pensar. E agora eu pergunto a você, né? O que você quer fazer por seus relacionamentos, pela sua carreira, pelo seu dinheiro, né? O que você quer fazer por você mesmo? Não é para o passado pode ser muito útil para nos fazer recordar aí que muitos dos desafios e mudanças que nós enfrentamos e achamos únicos e insuperáveis, na realidade não eram. Né? Então agora chegou a hora de usar esse conhecimento para se tornar a melhor versão de si mesmo a partir de agora. E para a maioria de nós, a mudança de, de ano né, é um grande momento simbólico que representa esperança, renovação e porque é uma aventura, né? Novas perspectivas, novos horizontes se abrem em nossas mentes, né? Depois de dois anos, principalmente, de restrições por conta dessa pandemia, de sofrimento, né? Além dos problemas pessoais que cada um de nós tem, né? Com certeza todos nós estamos esperançosos e desejados por novidades, né? Então a primeira coisa que você deve fazer é manter esse espírito aventureiro, embarcar em mais essa nova aventura, né? Vamos de peito aberto a era, comece em 2022 fazendo tudo de uma maneira mais inteligente, e aproveite ao máximo cada experiência, né, cada nova experiência que se apresentar é... e principalmente desenvolvendo e mantendo hábitos saudáveis, né, hábitos construtivos. Talvez os seus planos para 2021 não tenham durado mais do que duas ou... as duas ou três primeiras semanas de janeiro, né? Ou talvez você tenha decidido que esse seria o ano em que você faria coisas diferentes, mas por algum motivo você não conseguiu levar isso adiante, né? Mas não se preocupe, isso é normal, né? Isso acontece com todos nós. Mas saiba também que existem várias maneiras de você se motivar a realizar seus objetivos em 2022, né? Mesmo que o ano 2021 tenha sido frustrante para você tente outra vez, né? Só que agora seguindo as orientações do seu estudo numerológico, por exemplo, se você tiver, né? Desenvolvendo novos hábitos e utilizando corretamente suas habilidades, né? Aprendendo a encontrar suas melhores qualidades para poder dar o melhor de si realmente em 2022, né? Independentemente de qualquer coisa, é você quem vai decidir, determinar se 2022 será o ano da virada da sua vida ou não. Né? Então se esforce, diversifique as suas atividades, aí trabalhe, mas se divirta mais, né? mude a sua postura diante da vida, viva plenamente, né? assuma as suas responsabilidades, comece a fazer aí as suas escolhas de uma maneira mais assertiva, comece a se livrar de tudo aquilo que te traz insatisfação, que já não te serve mais né? para a sua nova realidade, cuide se física e mentalmente. Né? E repare que se cada um de nós ganhasse um centavo, Tá? um centavo por cada vez que nós é, prometêssemos começar a fazer coisas diferentes, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, a partir né de sei lá quando, é, todos nós seríamos ricos e capazes de pagar personal trainers, personal style, personal sei lá o que, né? assim como fazem as celebridades, os ricos e os famosos. vai ser feliz, né, ser uma pessoa realizada também envolve ter uma mente saudável, né? ter momentos de distração e diversão para relaxar e abandonar o estresse causado pela tão desgastante rotina diária que nós vivemos. Né? Mas 2022 só será diferente se você se dedicar a isso, né? se você se dedicar a encontrar o equilíbrio perfeito, desenvolvendo uma rotina mais harmoniosa, mudando os pequenos hábitos no seu comportamento, é, talvez você tenha passado muito tempo esse ano trabalhando áreas da sua vida que não eram tão importantes e agora você está pagando o preço dessa decisão ruim. né? Vamos ser realista, pelo menos uma vez. E, então agora, ao invés de se focar em uma área específica que você acredita que seja a fonte de todos os seus problemas, né, os problemas da sua vida, tem que melhorar sua postura diante da vida. né? Entenda que a origem da maioria das nossas dificuldades que nós enfrentamos não estão onde nós pensamos. né? E verdade seja dita. Quando você estiver pronto para mudar, você vai mudar. Né? Até que isso aconteça, você não vai mudar. Né? A ação é que gera a clareza, não o pensamento, muito menos a intenção. Né? Porque no final das contas, se você só, você só vai aprender realmente alguma coisa fazendo. Né? Você só vai aprender a cozinhar cozinhando. Você só vai dominar a arte de escrever sentando-se todo dia para escrever, né? Você tem que criar um padrão construtivo na sua vida. A vida é uma mistura interessante dessa desesperada necessidade humana de controle, confrontando com essa força é, suplicante de mudança, né? Associada à implacável incerteza do que está por vir, né? Isso que é o mais difícil, né? De ouro do árduo caos. E perseguir a felicidade é o que nos leva à miséria, na verdade, né? A sua felicidade, seu bem-estar não tem nada a ver com o quão bem você pensa que está indo quanto menos com o quão longe você imagina ter chegado na sua jornada, e sequer naquilo que você acha que está por vir, né? a sua felicidade e o seu bem-estar, tem tudo a ver com o quão presente, receptivo e contente você está com tudo o que está acontecendo nesse exato momento da sua vida. né? Tudo está relacionado com a maneira como você está lidando com o aqui e o agora. E todos nós queremos ser felizes o tempo todo. Mas, infelizmente... Não é tão simples assim, né? Na verdade, a maioria de nós tenta encontrar a felicidade nos lugares mais errados e mais absurdos possíveis, e complicamos tudo, né? Acabamos na realidade deixando que a felicidade escorra por entre nossos dedos sem sequer nós percebermos, né? E isso acontece justamente porque nós criamos hábitos que são difíceis de nos livrarmos. E, embora nem todos eles sejam completamente ruins, né? Alguns são bons nós temos que prestar atenção nos nossos padrões de comportamento, naquilo que nós fazemos regularmente, porque é dessa forma que se consegue fazer alguma mudança realmente benéfica nas nossas vidas. Né? Então seja gentil com as pessoas, mas se preocupe mais com você mesmo. Né? Pare de tentar ser aceitável. Né? O nós mais vimos aí nos últimos dois anos foram pessoas tentando levantar bandeira, defendendo algum tipo de causa. É, claro que é algum tipo de causa própria, né, geralmente. E o que mais se vê hoje são pessoas assim metendo na vida alheia. Mas aí quando você pergunta a elas o que elas fizeram realmente com as suas próprias vidas, elas não são capazes de responder, né? Quando as pessoas se importam umas com as outras de um jeito ou de outro, sempre dão um jeito de fazer as coisas darem certo. Mas quando se metem na vida dos outros, sempre conseguem criar conflito e arrumar problema para si mesmas, né? E para os outros também. Então, aprenda que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam, né? Então aprenda a partir de agora, não de janeiro, a partir de agora, a dar atenção, a gastar seu tempo e a empenhar a sua energia, né? A se impor com quem, quem realmente se importa com você. Né? Não adianta dar valor a quem não gosta de você ou perder seu tempo defendendo coisas por modismos que não importam nem um pouco para você na realidade. né? Então facilita as coisas, né? Aceita as coisas para você, restringindo a sua terricção, economizando tempo e energia, aprendendo a agir com praticidade e deixando que cada um cuide da sua própria vida, dos seus próprios problemas. né Sua resolução geral para 2022 deve ser muito simples. Apenas seja melhor e mais prático. né Pare de adiar todas as coisas que você tem começa a trabalhar e organizar a sua vida da melhor maneira possível. né Talvez isso te ajude é, a manter a sua vida dentro de um rumo, quem sabe. E eu aprendi isso da melhor maneira possível. Né? Pare de tentar conseguir tudo da maneira mais fácil. Apenas tenha certeza de ter um plano. Né? Não precisa ser um bom plano. Tá? Você só precisa ter um plano e deixar a vida fluir naturalmente. Não tente se impor sobre a vida e tire proveito das dificuldades sempre que possível. Né? Seja arrojado, mas não tente ser inusitado. Né? Mantenha a regularidade, planeje as suas decisões. Né? Não precisa ser preciso em tudo. Apenas seja prático e objetivo em tudo que você desenvolver a partir de agora e também durante. 2022, né? Desenvolva o hábito de agir com estabilidade, com firmeza, com segurança, mantendo uma regularidade, vamos dizer assim, né? Porque, para quem já possui um estudo numerológico, inclusive, é muito mais fácil, né? Seguir as orientações que ele oferece e as coisas se tornam muito mais fáceis. Mas, de qualquer maneira, a melhor forma para se desenvolver em qualquer área, né, em qualquer coisa, é através da especialização. Então, seja um especialista em você mesmo, né? Albert Einstein disse uma vez né, que duas coisas são infinitas, o universo e é a estupidez humana, né, mas a realidade é que é muito pior do que a estupidez, é, o que pode ser muito pior do que a estupidez real é brincar de ser estúpido, né, desligar os ouvidos, não querer ouvir, se negar a ver, né, é não ser. Quem se importa se a sociedade pensa o contrário? Né, quando a vida parecer estranho, especialmente em tempos como estes, né, com notícias nacionais e mundiais cheias de pandemia, de ativismo acirrado, né, dentre outras inquietações e questões mundiais, aí, é, nós podemos facilmente escapar da raiz de quem nós somos e nos esquecemos sobre aquilo que nós acreditamos. Né? E a realidade é que o principal motivo do sofrimento para a grande maioria de nós é lutarmos para sermos aceitáveis dentro de um código moral e social politicamente e estupidamente estabelecido, né? Como eu sempre digo, se conselho fosse bom, eu nem ninguém daria de graça, venderia, né? Mas presta atenção nisso que eu vou te falar agora, tá? Você é a primeira coisa em que você deve acreditar, tá? E agora me diga, né? O que é essencial para você e para sua vida, né? No fundo... A felicidade só depende de como você vê e de como você lida com a sua realidade de vida. né? Então, que dezembro lhe traga boa sorte, lhe traga boa fortuna. E lembrando né, que se você, você pode solicitar gratuitamente meus e-books gratuitos, tá? o Mito ou Verdade, a Mudança de Assinatura, o Livro do Poder. O link está aí na descrição do vídeo. Se você quiser falar comigo, dar a sua sugestão ou fazer a sua crítica, todos os meus links estão aí também na descrição desse vídeo. Muito obrigado pelo grande carinho pela atenção de cada um de, que, de, cada um de vocês que me acompanham e me dedicam, né? o ano inteiro, o ano não acabou, quinta-feira que vem eu vou estar de volta aqui com mais uma novidade só para você aqui no canal Numerologia Real, seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. Por enquanto, um forte abraço, se inscreva aqui no canal, porque eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!